Quando jogamos CSGO Free, o que virá pela frente é sempre inesperado. O que eu estava fazendo no CSGO Sem Prime a uma da manhã no mapa da Office, cara, <risos> não sei. Fato é, caí com quatro argentinos do time e agora estou me perguntando por que torci para a Argentina na final da Copa media noche vamos a mano mano eh, puedo preguntarle algo sí sí claro eh, qué color de piel en usted? <ríe> yo, yo tengo peli vale, morena mano Mo muy to o, o, o marrón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 Só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco Agora de início, eu vou tentar não falar nada Pra ninguém me reconhecer E aí, caso tenha alguém querendo cheatar no meu time Então eu vou ficar quietinho Porque vai que ele deite de titar Porque escutou minha voz Eu quero que o cara se revele pra eu denunciar O segredo realmente que eu tenho pra contar pra você aqui É esse e eu não sei jogar esse mapa, mano. Não manjo nada. Nada, nada, nada, nada. Eu vou para bala, vou jogar na bala. E ninguém fala nada, ó. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém. Servidor argentino ainda. Meu pai amado. CS, go free, office. Uma da manhã. Horário oficial do óleo de macaco. Com os boludos. Esse daqui tá legítimo, já tomou. É sim. Hum. Esse? Nossa. Boa. Tomei. T -t Tomei o melzinho, a vai trazer. Ah, não, tá não. Tá, né, velho? mano? Nós ah, que tem que socorrer não, o refém. Não, não. Lembrei, lembrei como é já. esqueci Aí tem que trazer ele pra base. Buena, buena, buena mano. Mano. Mano. Eh, ¿Puedo preguntarle algo? Sí, sí, claro. Eh, ¿Qué color de piel ten vosotros? Mm. Eh, yo, yo tengo morena mano. Mo ¿Muito o, o marrón? Marrón. Marrón. Marrón. Marrón, marrón. Pero mm, mi hermano es negro, preto. Mo eh... O, o, obrigado. De nada manito. Olha vale, que feda. Olha que safado. Já viu perguntar a cor da é minha pele? E você, manito? Não, não. Man. Nós somos todos blanquitos, oh, mano. Man. Ah, sim, sí, sim, sí, sim. Sí. O que faz? A nossa. Manito a vem. Não faz... uh, outro aqui. Manito, manito. Sim, sí, me diga. Mate. Ah. Mano, que filha da p... Cara, o cara começou perguntando minha cor de pele Só porque eu sou brasileiro, já ia provavelmente ser racista Inacreditável, quer ver eu escancarar o racismo deles? Tem um ligue Manito what? Pelé é melhor que Maradona, mano no, no, no, no, percebo, no, Não, não, não pensemos, não pensemos agora Sim, muito melhor, muito melhor três, eh, três World Pelé, Cups si. Tres World Cups Solo jugó una, solo jugó una No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, La del 70, las otras Garrincha, él no No, no, no, 58, Godo en final, Godo en final Sí, solo jugó final. Carregado, manito, carregado No, no, no, no, no, no Solo jugó finales, Garrincha mejor Nosotros respetamos a Pelé, pero no es mejor que Maradona Copa Preto Work World Preto Cup não, mano, tu não pode ser mano, Mano, não dá pra negar, né, rapaziada Os caras aqui já entraram no intuito de Achar alguém pra zoar, achar um brasileiro preto pra zoar E o mano do outro time foi banido, cara Ele quitou, na verdade Estão titando? Ah, lo por vaca Ih, de vaca bem que a partida curta, rapaziada Como a Maradona no 82 Mano, mano, você é de onde? Rio com Neiro, São Paulo São Paulo São Paulo, melhor que Rio Sim, sí. eu Yo sou youtuber, mano. Youtuber brasileiro. Oh, youtuber brasileiro! Você tem que matar. Okay. É isso aqui eu estou irrassiando, mano. Eu vou bangar aquela ali. Eu vou chamar o cara pra cá. Ah, uh, citado. cheatado. Você é youtuber, mas não é CSGO. Sim, sí, sim, sí, sim. Sí, youtuber disse SGO. Hum, mm, meio malo o YouTube. Checki uh, my channel. Ok, link. Arroba cachorro1337 em youtube ou Instagram. Arroba cachorro1337 em youtube e Instagram. Arroba cachorro1337 em youtube e Instagram. Os Já entendimos. Tá aqui, você pode ir. Eu recarregava pra cima que a 500 e Você é muito gordo. Você... quantos suscriptores, cachorro? Eu tenho... 800... 1000. Que outra cara. Que outra? Mano, você está shitado? Eu? Sim, sí, sim. Sí. Não mano, não mano No Youtube aparece um montão de cheats com seu nome <risos> Não, não, mas não sou eu Eu falo sobre cheats, mas não utilizo Ok, ok Comprar Caraca, eu nunca... não sei dessa poção aqui não Onde que dá isso aqui? Ah. Aí, tomou Tomou Manitos, uh, sinceridad, yo hablo bien español Si, si, si, pero eres mucho. sí, Si, si, sí, sí, manito ¿Más es muy real <risa> No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, escuche Da, da bo, da bo, got. da bo, da bo, da bobo, mano, muy bobo Di -di Disculpa, mano, eh, no nosotros nos gusta man, hacer grande que Boca Yo, yo, yo lo quiero, yo quiero mucho a vos, manito LAL el... Manito, a nosotros nos gusta mucho hacer bromas Cara, que usted se FO- La raza con los negros. No, no somos racistas, man. La-la-la-la-la Lara. La, que chido, es cara. Ellos no me enganan, ellos no me enganan. Manito, ¿por qué você juega en esta cuenta? Level 1? Uh, estoy grabando un video, man. ¿Y nosotros estamos? No. ¿Sí, sí? ¿Laranja? ¿Qué, qué? Laranja el racista. No, no. <risa> Brincou com a pessoa errada. Não, <risos> a isso. Muito boa, mano. Joga muito. Você é um deus. Meu Deus, mano. Meu Deus. Mano. Vamos ganhar este, esta ronda! Nu, no, nu, no, nu. No. Bueno. Não! está levando a mim, amigo. Pegou, pegou a laranja! Não conheço o mapa, não sei os macetes. Mentira! Manito, por que perguntaste ele cor quando começou de começo dar o Porque ser racista, ele. Porque, Porque, porque, ser porque naranja é um fila da puta, Um racista. Naranja merece ban. Sim, sim. Na naranja fala marcar quatro. anos, é um fila Que marotado. Muy malo, muy malo. Manito, usted es una buena persona. Manito no escuche a uh, violeta. <ríe> Let's ban him. Kika, kika lillo, kika lillo. Kika, manito. Vine, no, manito. manito. Era, era Kika. No, no, no, no yo no fiz nada Ay, manito vamos a perder la partida no manito ahora vamos a ganar yo empezar a jugar ahora yo aprender monitor un más, mano un perde perder un más no puede Argentina trolls la lancha Godines atrás manito ah me traba no paí tirando Dropa dropa dropa, dropa, dropa, dropa, dropa, dropa, dropa. Arranco a jugar, manito, y me eh, mata el racista. ¿Qué, qué, qué yo sé? ¿Se ya, dro dropa o ra <risa> <risa> racista. igual. Ra racista <risa> por dropar escopeta al negro. Manito, vamos a ganar, no, manito. No, manito, no, no, cálmese. Cál Ay. Pô, mas foi só dois. Nem foi tanto assim. Tá tirando. Mano, Vertigo não joga faz tempo, viu? Vamos ver se agora eu caio com uma rapaziada que não será racista comigo. E aí, rapaziada. E aí, manito. Um brazuca. Um brazuca, brazuca. brazuca macaco.